Fala galera, beleza? Aí, a noitinha, ó, vamos cair na água, meu parceiro Gustavo aí, vamos dar uma mergulhada aí pra nós botar em prática isso daí.